Prezados colegas, é com prazer que eu apresento o projeto Novas Mídias ao Alcance do Educador. Este projeto educacional que consta de um CD-ROM, um vídeo, um livro e a homepage. Este projeto é direcionado para você, professor, para que você possa, de posse dessas informações, ter ao seu alcance uh, informações valiosas para o seu trabalho em sala de aula. Nesses últimos anos em que me dediquei a este projeto, que consta com a participação de vários pesquisadores nacionais e internacionais, pude me dedicar e, somados os esforços, colocamos à disposição de você, professor, as informações atuais, quais as mídias, de como ela é feita, como pode ser processada e apresentada ao seu aluno. É o estado da arte do ensino prazeroso. Nós temos com isso uma, um, um papel dentro do novo contexto, dentro do novo paradigma, em que o professor pode tanto apresentar o seu conteúdo de forma síncrona, presencial, como de forma assíncrona, ensino à distância. Esta é uma tarefa grandiosa e eu me sinto feliz em poder compartilhar este trabalho com vocês. É, o nosso trabalho, ele tem desde a oratória, desde a sua postura em sala de aula, Passa também pelo desenvolvimento do cd da multimídia, da internet, como usar a internet em benefício do seu aluno, como colocar a internet em contato e as informações processadas, as informações de professor, professor, aluno, professor e instituição de ensino, professor. Esta é uma obra inacabada, porque a você nós vamos delegar esta, esta forma de concluir esse trabalho, porque uh, o ensino hoje e todas as atividades de ensino que nós temos que nós temos presenciado, basicamente, passa por profundas mudanças. Então, neste projeto, que a partir deste novo CD, que consta com todas as informações, nós temos a possibilidade de trabalhar e, através da homepage do projeto Novas Mídias ao Alcance do Educador, nós vamos tratar e discutir amplamente, eh, em várias listas de discussões, em vários momentos, estes que nós podemos dizer momentos virtuais, para o ensino do Estado da Arte, do ensino brasileiro. Esteja você comigo em alguns momentos, nos cursos que nós vamos ministrar nas suas instituições de ensino, esteja você em qualquer lugar, de modo assíncrono, sintonizado nas novas mídias ao alcance do educador. Muito obrigado.